Já começou a trazer aí os modelos 2024 Logo, logo a Honda vai trazer também Eu vou trazer para vocês aqui no canal, tá? Então se inscreve para você não perder O lançamento dos modelos 2024 esse ano, beleza? E é o seguinte, família A Factor 2024, ela é mais completa do que a Titan 160 e eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo de hoje: Qual foram as mudanças da Factor 2024? Vou falar o preço dela na loja. E vou dar minha opinião sobre o que eu acho dessa moto. Beleza, família? É o seguinte: Agora nesse mês de abril, Pode passar. Agora nesse mês de abril, A Yamaha lançou a Factor 2024. Mas família, é o seguinte: a Yamaha errou feio no lançamento dela porque ela não trouxe nenhuma mudança. Vocês acreditam nisso? A Yamaha aí tá, tá copiando a mamãe Honda? Traz o lançamento, mas não muda nada, só aumenta o preço. O <risos> que vocês acham, família? Tá copiando, né? Só pode. Então, não houve alterações na Factor. 125, mas ela já tá sendo vendida Como modelo 2024, tá? É, a única coisa que teve foi reajuste de preço O preço dela na loja É, eu tava pesquisando aqui Tá em torno de 15.500 15.900 Comenta aqui quanto que tá A Factor 125 aí nessa cidade Tá nessa faixa de valor que eu falei pra vocês ou não? Esse valor final da loja, tá? É, no site ela é um pouquinho mais barato mas no site tem frete Porém, família, é o seguinte, já que mesmo que a moto não mudou Ela é mais completa do que a Titan, vocês acreditam nisso? A moto ela é muito confortável, ela tem motor aí de 125 cilindrados O um motorzinho que gera 11.1 cavalos na gasolina 11.2 no álcool, motor flex, tá? Tem freio a disco na dianteira, freio... UBS, que é a mesma coisa do CBS, tá? Só muda o nome. Mas é freio combinado também. A moto tem painel digital. Deixa eu abrir viseira aqui, porque entrou um mosquito no meu olho. A moto ela já tem painel digital, tem indicador de marcha. Coisa que você paga 20k na Titan. E a Titan não tem indicador de marcha. Cadê o indicador de marcha aqui, Honda? Cadê? Me fala. Me fala que eu tô procurando aqui, não acho. Não tem indicador de marcha na na Honda, moto da Honda e já na moto mais básica aí da, Yam da Yamaha já vem com indicador de marcha né tem função eco também no painel da Factor pra você saber se, se você tá andando no modo econômico ou não tá, pra aumentar o. diminuir o consumo na verdade né a moto fica mais econômica Bem top A moto marca velocidade, marca combustível Tem rotação do motor Coisa que você paga 20 mil na Bros E não tem A Honda não traz também indicador De rotação do motor na Bros. Você paga mais de 20 mil E você pagando 15k aí na Yamaha 125 já tem Entendeu? É, a moto é flex, né como eu falei para você Tem 5 marchas A moto ela vem com pneu Michelin É um pneu bom também Tem duas cores para você escolher Da Factor 2024 Tem a cor vermelha E da cor preta Aí você pode estar se perguntando Diogo, você me falou que a moto é boa A moto é top, moto confortável a moto tem bastante acessório A moto é econômica E por que a Titan vende mais do que a Factor? Família, questão de design Eu particularmente, é minha opinião, hein? Minha opinião, tá bom? Eu acho a Factor feia Comparada com a Titan, com a FAN, com a Start a, As três motos que eu falei de CG Elas são mais bonitas que a Factor Vocês concordam comigo ou não? vocês acham que a Factor é mais bonita que a Titan? Eu não acho. Eu acho que a, a, o que peca na Yamaha é a questão de design. Que o, que o pessoal valoriza muito isso. É a questão da estética da moto. As motos da Honda, por mais pelada que ela é, por mais que a moto não tenha nada de acessório, o design dela é bonito e por isso vende muito. Então, mamãe Yamaha melhora no design da das suas motos aí traz um design mais esportivo mais arrojado aí pra factor 125 que ela vai vender muito é uma moto boa sim é difícil quem fala mal das motos da yamaha todo mundo que tem elogia essas motos da yamaha mas o que peca é a questão do design tá esse é um ponto muito negativo na minha opinião, deveria ter um uma beleza ali um pouquinho maior Pra vender mais Tenho certeza que seria sucesso de vendas Se a Yamaha trouxesse isso pra moto Qual que é a opinião de vocês aí, família? Deixa nos comentários que eu quero saber Fechou? Família, essa, esse vídeo aqui é pra, pra, mais para dar notícia para vocês aí do lançamento, tá? É, a, Yamaha, a Yamaha já começou a lançar as modelinhas em 2024 logo logo a honda vai trazer também é, tomara que a honda, honda não copia a Yamaha sem trazer novidades, mas eu acredito que venha novidade sim na, nas motos da honda vai vir aí a xre saara já veio esse ano a twister 300 eu acredito que esse ano vai dar bom para as motos da honda tá comenta o que, que você acha se vai dar bom você a honda vai trazer só mudança de preço mesmo Mantendo a moto igual Ou apenas mudando só as cores Cores e adesivos, né? Fechou a família? Tamo junto aí Até o próximo vídeo, deixa o like para fortalecer Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos É nóis, tamo junto